Alguma vez já passou pela sua cabeça a ideia de aprender a tocar um instrumento musical? Muito além de um hobby, aprender a dedilhar de forma organizada um instrumento musical pode trazer uma série de benefícios para o seu corpo e para a sua mente. A prática contínua de tocar instrumentos musicais gera uma habilidade que estimula seu cérebro a desenvolver novas conexões entre os neurônios, são as famosas sinapses, melhorando funções especializadas como a sua memória sinestésica, a sua memória auditiva, a coordenação motora, que é a nossa memória sensório-motora quando você toca um instrumento, entre outras funções que você acaba ativando com essa prática.